Olá, seja bem-vindo, bem vinda bem ao nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe uma pessoa espetacular, assim nota 10 no assunto inteligência relacional. Mas será que inteligência relacional, inteligência emocional são as mesmas coisas? O que será que faz as pessoas se conectarem ou às vezes não dá aquela liga? Por que que isso acontece na vida real? Então eu convidei Ana Artigas, que é uma neuropsicóloga que manja tudo, de ela é criadora do conceito de inteligência relacional, pioneira aqui no Brasil, autora de dois livros, enfim, conhece tudo sobre o assunto e vai dar dicas valiosas para você que está nos acompanhando. Fica aqui que ela entra já já. E agora eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui, nosso ouvinte, nosso espectador, pessoa que nos segue, a maravilhosa, minha amiga de longa data, Ana Artigas, que é a criadora, pioneira do conceito de inteligência relacional. Ela é coach, ela é escritora, treinadora, palestrante e, acima de tudo, minha amiga. Tudo bom, Ana? Tudo, Márcio. Que honra, que prazer estar aqui com você. Para mim. É, sem dúvida nenhuma uma delícia, né? Não só pelo vínculo que a gente já tem, mas por poder trazer um pouco de, de novidades aí, né? Para o teu público. Obrigada, obrigada Oi. por esse convite. Obrigado você por ter aceito. Eu tenho certeza que o nosso público hoje vai gostar muito desse papo, porque ele, inclusive ele complementa a nossa linha. A gente fala o dia inteiro de técnica de vendas, técnica de negociação, Sim. etc. Mas Existe aí uma coisa chamada inteligência emocional, inteligência relacional, puxa vida, o qual é a diferença? Essa primeira pergunta que eu, Márcio, tenho para você, inteligência emocional e relacional são diferentes, é a mesma coisa? Me fala sobre isso. Que gostoso você começar me perguntando isso, Márcio. Porque assim, o mercado confunde muito, as pessoas confundem muito. Primeiro porque o termo é muito parecido, claro. E depois porque eles são conectados, né? Na década de 80, Goleman trouxe o conceito de inteligência emocional e foi aquele boom, né? Ele conseguiu mostrar e provar para as pessoas que, embora tenhamos vários tipos de inteligência, e a inteligência racional seja muito importante... A inteligência emocional é o que nos molda, até porque é ela que faz com que a gente tome uma série de decisões, né? A gente sabe hoje, até pela neurociência, que 85% das nossas decisões, pelo menos 85%, são emocionais. Então, quando o Goleman trouxe isso e conseguiu provar, inclusive por ser um médico, né? Neuro, neurocientista também e tudo mais, ele conseguiu provar o quanto o nosso cérebro pensa de forma emocional. A inteligência relacional, ela usa tudo isso como conceito, mas ela vai um pouco além da questão de nomear emoções ou entender a minha emoção e a emoção do outro. A inteligência relacional, ela tem uma proposta, Márcio, de mostrar para as pessoas o que, que acontece quando nós estamos na relação com o outro. Né? É, quais são os nossos principais conflitos, por que, que a gente tem que entender do outro ser humano, o que, que faz com que a gente se conecte ao outro e por quê. E aí entra uma série de questões, desde a questão da venda, por que, que eu tenho que entender como o outro pensa, como ele compra, como ele se sente admirado por determinadas coisas. Então a gente sabe que, Entender do ser humano, ainda mais agora, mais do que nunca, é fundamental para qualquer tipo de situação. Seja ela negociação, vendas, é, relação pessoal, conexão com a liderança. Então, tudo, de certa forma, depende disso. Né? Se a gente parar para pensar que não é CNPJ que faz negócio com CNPJ, e Ups. sim, CPF, que faz ah, negócio com CPF, a conexão é cada vez mais importante. E nesse assim, momento, nos últimos dois anos, com pandemia, com enfim, toda essa mudança que a gente viveu, até na forma de vender, de negociar, de, de se relacionar onde esse papo, possivelmente, nós estaríamos uh, batendo ao vivo em algum evento que a gente se encontrasse, a gente ligava as câmeras, gravava e tal, e hoje nós Sim. estamos fazendo isso por videoconferência. Então, Ana, uh, você acredita que o, o vendedor padrão, o vendedor normal, o uhum. um cara que não é chegado a grandes estudos da psicologia, uhum. que não é um, um neuropsicólogo como você, ele consegue absorver esses conceitos? Com toda certeza, com toda certeza, porque assim, primeiro que existem questões muito práticas para colocar isso, né, para fazer com que isso aconteça com, com tranquilidade. E assim, é, tudo que, que eu acho que as pessoas falam, todos os palestrantes de vendas falam, né, da importância de você entender a dor, de você escutar, de você perguntar, isso eu acho que já são questões fundamentais e que é fácil para o vendedor entender. E outra questão que eu acho que é importante, assim, quando ele entende, e daí não precisa ser muito complexo, não precisa estudar demais, não precisa aprofundar demais, mas quando ele entende que o que acontece, e o que faz com que o outro o respeite, é a percepção dele e a atenção verdadeira e genuína que ele vai dar para o outro, as coisas se resolvem. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos lá. Você vai fazer uma visita. Hoje é uhum. menos, a gente faz tudo meio por computador, mas... Imagine que você está diante do teu cliente, né? presencial ou online, e você sente que o clima não está bem, ou que a pessoa não está bem naquele dia. Resuma-se a conversar. Ou se tiver presencial a tomar um café, o que eu acho que acontece muitas vezes é na ânsia de querer vender ou na ânsia de querer convencer a gente não escuta e não presta atenção no outro, não presta atenção no ambiente, não presta atenção na situação, não presta atenção no que está acontecendo hoje que tem que ser um pouco diferente do que era antes. A questão de como é que está a tua família é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então todos seguros aí, está tudo bem com você? Né, como é que vocês estão lidando com essa situação toda? Querendo ou não, as pessoas, apesar de ser chato, estão no meio do negócio e querem falar sobre isso e precisam, no mínimo, dizer, não, estou bem, vamos lá. Né? Uhum. Então, eu acho que esses cuidados são extremamente importantes para você, primeiro, estabelecer o vínculo, mostrar uhum. que você de fato está preocupado com a pessoa e que aí sim você vai estar tá aberto para escutá-lo e não aquela ânsia de ligar para o cliente por exemplo começar a oferecer coisa começar a jogar coisas no outro né começar sei lá querer impor a tua ideia então é a, até algumas pessoas falo né, Márcio, ah, o que, que a filosofia ou a psicologia, por exemplo, tem a ver com vendas? Veja, desde o tempo lá de Aristóteles, que ele já falava em etos, logos, é, e todas essas questões mais voltadas, fotos, né? mais voltada à, à percepção do outro, o que, que ele queria dizer? Nós temos que prestar atenção em como o outro pensa, nós temos que prestar atenção em como o outro sente, e nós temos que prestar atenção no estabelecimento do vínculo. Isso olha, lá no tá tempo te de Aristóteles. Já vem um tempinho, né? <risos> Agora, é, não é de hoje, não é novidade. <risos> mas, mas olha só, Ana, quando a gente, por exemplo, faz conta que você é, é minha cliente em potencial. Eu marco uma visita, vou até Curitiba, Para quem não conhece, Ana, é, Ana e o Cláudio moram em Curitiba, um casal maravilhoso, imagine que eu, eu vá até Curitiba para fazer uma reunião, não os conheço. Bacana, eu marquei com a Ana, o que, que vai acontecer? Se o, o escritório dela é num prédio, em alguns prédios a pessoa é obrigada a descer até a portaria para acompanhar o visitante, então já começa a conversar um pouquinho ali, tudo bem como foi a viagem, aquele papo. Tem o papo do elevador, da espera do uhum. elevador. Você uh, quer tomar um café? Você quer usar o toalete? Você quer não sei o que? Uh, já foram 10 minutos e a gente nem entrou na sala de reunião. Nem começou a conversar. Nem começou, uhum. aí vem um café e tal, que bacana, daí você vê uma foto ali, você vê um, uma estatueta lá, você vê um quadro, você comenta um pouquinho, só daqui a uns 20 minutos, na real... É que a, a reunião gente vai começar vai de fato. Começar, uhum. exatamente. Uhum. Então nós tivemos todo esse tempo para a gente se conectar. Agora numa reunião pelo Zoom, o que que acontece? Você liga o Zoom, de repente tem duas, três pessoas do lado de lá já, dando tchau para você querendo dizer, sim, estamos no ar, uhum. ou se não, não estou te ouvindo, você me ouve, é tudo parece que é, é por gestos. É, e como ah, a Leila tá... Navarro falou, parece que você está numa sessão espírita, você me escuta, você me ouve, é, você me vê. É, exatamente <risos> isso, exatamente isso. E, e se o, pior, o pior é que se escuta, vê e ouve, começa a reunião. Sim. esse é o problema Sim. então nós não tivemos nem tempo de vamos dizer de conectar uh, emocionalmente a gente se conectou aqui através da internet mas não há nenhum vínculo ali ainda isso. não há nenhuma informação não há nada é e é por você vai isso colocar, que é essencial e é por isso Marcia, desculpe te cortar mas é por isso que cansa mais por isso que o vídeo cansa mais porque você não uhum. tem essa coisa, o ser humano foi feito para se relacionar, nós somos relacionais desde sempre, nós nascemos relacionais, a nossa sociedade só se mantém porque nós nos relacionamos, né, e assim, Márcio, uma coisa que eu sempre digo e que é fundamental, nós somos validados pelo outro, é o outro que uhum. te ensina a comer, é o outro que te ensina a se alimentar, né, a se trocar, a manter a higiene pessoal, a tudo, absolutamente tudo que a gente aprende na nossa vida, é através do outro. Sejam os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, e daí a gente vai crescendo e vai aprendendo como? Com um amigo palestrante como você, com as pessoas que convivem com a gente, né? Então, nós somos seres relacionais. Essa pandemia, ela trouxe essa carga horrível que está todo mundo sentindo, por quê? Porque a gente não está tendo condições de fazer troca. Porque isso que está faltando, exatamente isso, esse olho no olho, esse estabelecimento de vínculo, essa conexão, e é isso que faz as coisas valerem a pena. né? Uhum. Afinal de contas, para que, que eu estou aqui? Por que, que a gente existe? A gente existe porque a gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir seres sociais, a gente quer ajudar pessoas, a gente quer fazer a coisa valer a pena. Então o que, que eu preciso do outro? E aí tem gente que me diz... Ai, Ana, não, imagine, eu trabalho em TI, ou eu, eu trabalho em contabilidade, ou eu trabalho desenvolvendo sistemas de computador, eu fico o dia inteiro ali, fechada, né, programando. Para quem? Você programa para alguém, você está fazendo coisas para pessoas usarem, né, então e se é, você né? é tão interessante isso que a minha formação é técnica, né? Aham, uhum, sou é, engenheiro, de, né? Do de formação. É. Uhum. Não, uhum. uh, às vezes as pessoas falam para mim: puxa, você só sabe é, usar uma ou duas sílabas na, nas suas respostas? Sim, não, a dia, depois, coisa do de tipo, você não, não consegue escrever uma frase completa. Eu falei, é que você escreve um parágrafo para salvar uma palavra. E assim que é o diálogo interno. Ah, e aí você começa a ver a, a dificuldade de, de expressão, de comunicação, Sim. principalmente dentro de certas áreas, porque você citou o ti, que tem um perfil parecido, a área de, sei lá, controladoria, uhum, e, enfim, uhum. e outras que são muito mais expansivas. Né? Sim. Então, uh, você acha que esse ajuste, ele precisa ser feito também de acordo com a, a, a formação técnica que a pessoa tem? Eu acho que sim, por quê? É, eu trabalhei 15 anos em multinacional, eu acho que até você sabe disso, na Caliper do Brasil, que era uma empresa que uhum. trabalhava com avaliação de potencial, e nós trabalhávamos uhum. justamente com avaliação de perfil, né? Então eu trabalhava com todas essas áreas, embora o nosso forte fosse liderança e vendas, a gente trabalhava também com os perfis técnicos, com TI, com tudo isso, com contabilidade, com finanças, enfim, absolutamente todas as áreas. Veja aqui, é... Qual era o principal, uh, a principal função e existência desses perfis? Era entender como que as pessoas poderiam trabalhar melhor entre elas e se conectar de forma verdadeira para trazer resultado. Tá? E te conto que é por essa minha experiência que veio a inteligência relacional. Eu entendi hum. que quanto mais as pessoas entendessem como que elas funcionavam em cadeia, melhor seria a engrenagem, melhor seria o resultado. Tá? Interessante. Então, a inteligência relacional começou com essa avaliação de perfil e com essa percepção das diferenças. Então, sim, eu acho que, né, respondendo o que você perguntou, a gente tem que se adaptar a cada área, sim, mas a gente tem que entender que é a diversidade que faz diferença. Porque quanto mais diferença de perfis você tiver, inclusive a defesa do meu mestrado em Orlando foi nisso, a inteligência relacional em cima dos perfis de avaliação de potencial, tá? Quanto mais você entende... É, o quanto você montar uma equipe multidisciplinar melhor vai ser o seu resultado e aí a gente pode pensar na organização como um todo a conexão das áreas, a conexão das pessoas, a conexão dos perfis, a conexão de todos os líderes né porque se cada um entregar bem, percebendo como que o outro também entrega, percebe que você vai entrando numa conexão em cadeia uhum, e as coisas vão acontecendo de uma forma redondinha, eu uhum. digo, por exemplo, eu trabalho com startups, com gente que trabalha com startup, e pessoas que trabalham, por exemplo, com mundo zen, porque eu tenho uma filha vegana e que trabalha com spas, com coisas veganas e todo voltado para meditação. Você entra... Com uma galera de startup, você escuta uma série de coisas e uma velocidade de pensamento, um monte de termos em inglês, que às vezes eu, opa, peraí, o que, uhum. que vocês estão falando, né? Que quando você entra num outro mundo, por exemplo, do Zen Budismo, você não vai ouvir aquilo, eles nem gostam daqueles termos, eles fazem questão de não colocar aquilo no dia a dia deles. Né? Uhum. Então é completamente diferente e a gente tem que se adaptar e ao mesmo tempo entender que todas essas pessoas podem trazer resultado dentro do seu estilo, dentro da sua cultura, uhum. dentro daquilo que acreditam. Só que sem dúvida quando você junta, é, e, e eu trabalhei em multinacional, sei disso, e a nossa multinacional tinha é, presença em diversos países, Japão, Argentina, Portugal, é, China... Europa, Estados Unidos, então a gente também trabalhava com gente do mundo inteiro. Só que todas essas pessoas trabalhavam com avaliação de perfil, então todo mundo entendia a importância da diversidade, o que ajudava muito. Né? Mas don't. nem todas as empresas têm essa visão, né? e o vendedor precisa fazer isso. Que dica que você podia dar para um vendedor que está super interessado nesse papo nosso aqui hoje? Maravilha. É, isso, isso é inteligência relacional, é isso que você está falando, da gente se adaptar rapidamente ao outro, né? Que dica, o que, que eu diria? Primeiro, tenha consciência, primeiro, das suas habilidades, e, e até eu vou falar rapidamente do classe, tá? Vou dar uma resumida das uhum. seis habilidades da inteligência relacional. Classe, acho importante já começar dizendo isso, Márcio, nada mais é do que a forma elegante como a gente se posiciona diante do outro, tá? Classe uhum. não tem nada a ver com a forma que a gente se arruma, não tem a ver com maquiagem, não tem a ver com acessório, não. Classe é como eu me comporto quando eu estou diante do outro, eu consigo escutar, eu consigo dar atenção, eu consigo ouvir de verdade, eu consigo entender a dor... E assim, isso não é necessariamente empatia. Empatia é a última parte do processo, por incrível que pareça. Porque ah. empatia virou a palavra da moda, né? Mas assim, eu só consigo ser empático se primeiro eu conseguir entender quem eu sou. Quais são as suas principais habilidades, no que, que você é bom, o que, que você faz de bom, como você se comunica, para daí você conseguir entender o outro. E esse é o C de consciência. Tá? É a consciência de quem eu sou, do ambiente que eu tô e de quem é, e que, e quem é o outro naquele contexto ali. É tudo isso que você falou até agora. A importância da percepção da diferença da cultura, do estilo pessoal, de quem é o quê, do cara que, forma de, que pensa de forma filosófica ou de, de forma um pouco mais é, é, literal, ou mais matemática, ou mais lógica, enfim depois a gente vai para o L de liberdade que é nada mais do que esse, esse jargão que eu faço vale a pena a liberdade a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, se eu estiver sendo agressivo com você, se eu estiver passando do ponto com você, se eu estiver invadindo o teu tempo e o vendedor também tem que pensar nisso eu não estou respeitando a tua liberdade e isso é péssimo isso bota tudo a perder é? okay. depois pois vem o A de atração, que é como eu quero ser visto pelo outro. As pessoas não, não se conectam, elas acham que elas são the best, que elas são maravilhosas, que elas são a última bolachinha do pacote, às vezes, né? É, alecrim dourado, que nasceu no campo, e não é bem assim. Afinal de contas, como que as pessoas me veem? Como que eu consigo ser respeitado quando eu estou diante do outro? Será que as pessoas saem da tua presença melhor do que elas chegaram? Pergunte isso todos os dias. Se as pessoas não saírem da tua presença melhor do que quando elas chegaram... alguma coisa está errada. É, eu tenho isso como missão, por exemplo. Eu gosto que as pessoas saiam de perto de mim melhor do que quando elas chegaram. Atração. Depois... Peraí, peraí, eu vou até repetir isso aqui, é importante... você que está nos ouvindo, está nos assistindo... Essa aqui, repete, Ana, repete essa frase aí, porque eu acho que é, é muito importante para quem está nos acompanhando aqui hoje. Prestar atenção para que as pessoas saiam da tua frente melhor do que quando elas chegaram. Ofereça, faça alguma coisa para elas, para elas dizerem, puta, valeu a pena essa conversa. Nem que seja um sorriso, um abraço, um puta, como você está bonito hoje, como você está... Como você tá alegre, sabe uma coisa que às hum. vezes deixa uma marca de tipo, uau, é mesmo, ai que bom. Muda o dia da né, pessoa. Esse comentário vale até pra sogra, né? Vale até pra sogra, vale pra todo mundo. <risos> Aí depois <risos> da atração, Legal. Márcio, entra a que tá muito atrelada a ela também, a segurança, que é hum. defender o meu ponto de vista com firmeza e com convicção. Então, se ah. eu, se eu presto atenção, para fazer com que você fique bem, eu também tenho que defender as minhas ideias, né, de uma forma que seja é, consistente para o outro, que seja clara, que eu consiga ser bem escutado, bem ouvido, bem compreendido, porque bem no fundo todo mundo quer ser compreendido, né, Márcia? Todo mundo. Certo. E os conflitos acontecem exatamente porque a gente não compreende o outro. Então essa segurança na defesa da tua ideia. Depois a gente vai para o último S de, do classe, que é a sabedoria, que é assim, o que nós estamos fazendo aqui. Aprenda, escute, ouça, veja coisas diferentes, pense diferente, saia do quadrado, né? Vá atrás de uma coisa que você nunca lê, vá assistir um filme que você não gostaria de assistir, só para quebrar os seus conceitos. Né? E aí, por Ô, último... Ana, e, e dentro disso eu vou dar uma dica. Uh, tá eu não gosto de culinária... Tá? Uhum. Uh, mas eu tenho vários amigos e amigas que, que adoram, que gostam, Sim. de clientes que gostam. Sim. Então eu, de vez em quando, dou uma olhada num artigo, numa revista, em oh. alguma coisa relacionada ao tema, para que eu não seja totalmente ignorante a respeito uhum. daquilo. Uhum. Então eu me uhum. obrigo a assistir um filme do estilo que eu não gosto, ou ia uma peça que eu não, sabe, não curtiria tanto, ou quando a gente tá viajando a fazer um passeio que normalmente não seria a minha primeira opção. Opção, né? Uhum. Uh, para quê? Para ampliar esse horizonte, para conhecer um pouco mais, porque o que me salvou na vida até hoje em termos comerciais, foi a cultura geral, é conseguir Quero conversar 5, 10 minutos sobre basicamente qualquer, qualquer tema. Qualquer coisa. A gente nunca sabe o que vem, não é? A verdade lindo, é essa. Lindo. Então, e assim, além de você melhorar o teu processo de aceitação, porque daí você consegue conversar sobre qualquer coisa, você desenvolve o teu cérebro, agora falando como neurocientista. Comer coisas que você nunca comeu, por exemplo, pimentas ou sabores diferentes em outros lugares, outros restaurantes, outros lugares do mundo, seja lá o que você puder fazer. Estimula e faz com que você fique mais inteligente. Pisar em lugares diferentes, tanto que a criança, quando está andando, a gente leva ela na areia, na, no cimento, na grama... Né? quanto mais a criança... Texturas diferentes, né? Pisa uh -huh, em texturas e em, em temperaturas diferentes, mais desenvolve o cérebro. Inclusive, acelera o equilíbrio. É, hum. O que mais? Uh, essa coisa que você falou, ler, estudar, assistir filme, fazer um caminho diferente, escolher um trajeto que você nunca fez, isso tudo abre a nossa mente. Inclusive, melhora e diminui o risco de Alzheimer. Porque Olha. o nosso cérebro fica mais acelerado, e aí você está sempre estimulando. Então isso que você faz o tempo inteiro de, puta eu não vou por esse caminho, eu vou por esse, você está vendo coisas novas, o teu cérebro está captando imagens diferentes, ele está registrando coisas que ele não tinha visto ainda, as sinapses mudam. As sinapses são as conexões entre os neurônios, né? Elas mudam, e quanto mais elas mudam... Esquece o ex, hein? A, a dica da Ana é... Brinca vai, com o ex. Vai, <risos> vai. Acelera, entra no carro e vai. Se joga. <risos> você que está nos assistindo e já está apaixonado pelo assunto, quer se aprofundar... Primeiro, você tem um Instagram? Tenho. O meu Instagram é inteligência relacional, underline oficial, tá? Bem fácil, eu coloco muita coisa lá o tempo Aí todo. Eu, eu é vou assim, repetir então. isso, porque tem gente nos ouvindo, tem gente dirigindo, tem gente na esteira, que ah, daí não consegue é lembrar. Bom, tem o um arroba, que é básico do Instagram, daí tem inteligência relacional, que é o papo que nós estamos aqui discutindo, é inteligência relacional underline, que é só para lembrar que é aquele tracinho que vai embaixo oficial. Então, no fundo, nós estamos falando de inteligência relacional e daí você coloca o underline oficial, você vai cair no Instagram da Ana. Mas eu queria falar do seu livro também. Ah, legal. Esse é um livro muito bacana. Como é o título do livro? O, o título do livro é justamente o papo que a gente está tendo, Inteligência Relacional, né? Aqui tem todas essas habilidades que eu falei, e aliás, a última delas que eu estava fechando é a empatia, que todo mundo já conhece, mas que é importante a gente seguir esses passos para chegar lá. E eu costumo dizer uma coisa também, Márcio, que eu queria fechar é, né, com, com essa questão, e dizer que empatia não é fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem para mim empatia é fazer ao outro o que o outro precisa e esse Olha. é um dos maiores erros vou falar, vou repetir empatia não é fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem para mim empatia é fazer ao outro o que o outro precisa porque um dos maiores erros e um dos maiores conflitos relacionais é você achar que o outro quer o que você quer e o outro não hum. quer o que você quer porque você Excelente. é você e ele é ele Sempre, né, e ainda mais agora, a partir de agora, o bom vendedor, o bom negociador, é aquele que realmente consegue entender de gente. Então eu gosto muito de uma frase do Jung que ele diz assim, quando uma, uma alma humana toca uma outra alma humana, tudo se transforma e as coisas de fato acontecem, né? Então, seja de verdade uma alma humana preocupada de verdade com a necessidade do outro. Porque aí você com certeza vai conseguir envolver as pessoas, vai conseguir conectar as pessoas, vai conseguir resolver o problema delas de verdade, porque você vai estar genuinamente preocupado com o outro e aí vem, como consequência, mais dinheiro, mais resultado... Mais venda, né? E as pessoas vão se vincular a você com tanta paixão que não é 50 reais que vai fazer você migrar para uma outra empresa, para um outro produto, né, para um outro fornecedor. Por quê? Porque a pessoa está apaixonada por você, pela forma como você se preocupa com ela. E aí é com você que ela vai querer comprar. Então, acho que isso faz toda a diferença, gente. Essas dicas são valiosas no campo profissional e no seu campo pessoal. Né? Quem é casado, namora, tem um relacionamento, enfim, sabe exatamente como é que isso aí se aplica no dia a dia. Isso fantástico, aí. Fantástico, fantástico o papo aqui. Gente, eu queria agradecer você que nos seguiu, você que nos ouviu, assistiu. E, principalmente, Ana, muito obrigado por ter aceito o meu convite, participado de forma tão brilhante, tão inteligente, nesse bate-papo que foi rápido, mas que foi cheio de dicas para o nosso pessoal. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Tudo de bom para todo mundo aí, tomara que seja útil. Com certeza é útil, foi útil e será útil. Um grande abraço, Ana. Abraço, Márcio. Obrigada. Como você viu o tema inteligência relacional, é fundamental tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal as pessoas se relacionam são elas que fazem negócio não são empresas que fazem negócio então você precisa sempre aprofundar essa habilidade esse conhecimento a sua cultura geral para conseguir se conectar com as pessoas se você quer ainda desenvolver, aprofundar as suas habilidades em vendas e negociação, visite o meu site. É www.márciomiranda.com.br. É simples. É o meu nome. www.márciomiranda.com.br e você vai encontrar lá os livros, os cursos online, curso online ao vivo, consultoria coaching, mentoria, tudo o que você precisa para se desenvolver e fazer o seu negócio crescer para que você consiga vender mais, negociar melhor, ganhar mais, ter mais sucesso, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Muito obrigado por ter nos acompanhado e eu encontro você no nosso próximo programa. Grande abraço e bons negócios!